Então, oi gente, boa noite. Como a gente já tinha divulgado hoje, a gente vai fazer uma live aqui que a, que a situação nos permite através de meios tecnológicos. né? A gente vai fazer uma live aqui falando sobre o assunto do momento que são as pandemias, mas principalmente não só o Covid-19, não só o coronavírus, mas... As pandemias ao longo da história, eu através do viés histórico, Everton através do viés biológico, tá certo? Acho que todos nós precisamos desse conhecimento, né? A gente deve se embasar em pessoas que têm embasamento como Everton na questão biológica e eu, na história, para esquecer um pouquinho essas fake news, esses blogs que surgem, esses posts que surgem aí. Então, ao invés de nos ajudar, muitas vezes complicam. Né? Então, a vai falar aqui um pouquinho de alguns ao longo. Daqui, se vocês puderem, por favor, façam perguntas. Aqui a gente vai estar visualizando vocês aqui. A participação de vocês é indispensável, tá? Então, façam suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai tentar esclarecer aqui da melhor maneira possível. Beleza? Então, vamos lá. Acho que a gente tem que começar, né, Everton, falando o que é uma pandemia. Né, assim. Então, vamos lá, viu só o a gente tem falado muito de pandemia e tem aquela visão ainda bem assustadora né Quando a gente fala de pandemia parece que tá acontecendo muita morte ao redor do mundo inteiro e tal e realmente até está é, acima do normal para alguns pontos mas pandemia não quer dizer somente morte a gente ouve muito pandemia epidemia doença endêmica, que são coisas semelhantes, mas elas vão se diferenciar pela, pela localização geográfica. Então, se a gente pegar primeiro do menor, que é o surto, o surto ele vai acontecer, por exemplo, num bairro. Se a gente pensar aqui no Nordeste, o janeiro, fevereiro, são meses de muita incidência de surtos de dengue, né? água parada, e tal, e acontece. É um surto, porque ela aconteceu localmente, apenas um bairro, às vezes numa cidade. Se isso vai se expandir para um estado, por exemplo, até mesmo um país, aí a gente diz que é uma epidemia, porque ela se generalizou por mais de um local geográfico. E pandemia, que é o que a gente está vendo agora com o COVID-19, é quando é algo que a gente pensa em nível global. Tá acontecendo uma doença grave ou não? mas ela está tendo um surto em todos os continentes do planeta. Então, a gente tem casos de Covid-19, Ásia, Europa, África, América do Norte, América Central, América do Sul, que a gente está aqui. Então, isso torna para a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, um caso de pandemia. Certo. Então, pandemia é quando a gente generaliza por todo o mundo, ou a sua grande maioria, posso assim dizer, essa doença ou as doenças, né? Infelizmente, pandemia pode. Tem algumas que a gente conhece mais, a gente tem uma lembrança maior, né? Por exemplo, atualmente tá sendo o, o Covid-19, o COVID mas existiram outras ao longo da história que a gente vai falar agora um pouquinho, né? Que isso é muito legal, porque. Tanto no viés de conhecimento assim em geral, todo mundo precisa saber para poder entender, para não ficar tão insultado assim, e dizer, meu Deus, é só a Covid, é só a Covid, não teve outros, teve outros. É. E a gente começou a falar sobre a peste negra. A peste negra, acho uhum. que todas as pessoas aqui, estudantes, pessoas, mas já já ouviram falar, ou como peste negra, ou como peste bubônica. Né? Ela aconteceu lá na Idade Média, não é algo tão recente assim. Estou falando do ano 1.300, 1.330, só que foi uma pandemia. uma pandemia, uma pandemia que se expandiu quase todo o lado ocidental do mundo. Né? E é importante a gente falar disso porque tinha-se um, um, um grupo seleto, tinha-se na cabeça que ia ser um grupo seleto de pessoas que iam é, pegar essa doença. Que grupo seleto seria esse, Lúcio? Seria aquele que não tem uma estrutura muito boa de cidade. Não tem o um saneamento hum. básico, não tem um acesso à saúde, não tem uma alimentação, não tem higienização dentro de casa, dentro das ruas, só que não é só. Eu estou falando de uma Europa. Uma Europa na Idade Média que isso era normal para todo mundo. Então essa ideia de grupo é seleto já tira daí. E muitas vezes atualmente te fala esse grupo seleto né? do Covid, por exemplo. O Covid falou, não, são pessoas asiáticas, são pessoas orientais que vão ter, e a gente viu que não é bem assim. Não é bem assim, não são pessoas que vão estar em um continente, não são pessoas que vão estar em um local que vai se alcançar isso. E outra coisa da Peste Negra que foi bem interessante, né? Isso, que as pessoas iam para as igrejas se tratar. Os clérigos, eles iam... As pessoas iam lá e eram tratadas por esses clérigos. E diziam-se o seguinte, ah, se é o clérigo que está cuidando de mim, se é o padre que está cuidando de mim, então assim, ele vai ser a pessoa imune. Sinto muito, mas não foi bem assim. Né? E quando chegou ao nível de clérigos, pessoas santas, ter essas doenças, realmente a situação está caótica, está realmente sério, não está legal para todo mundo. A questão do Covid também está isso, né, Everton? assim, começou-se assim, um Sim. pequeno grupo, né, seleto. E quando foi se espalhando para América do Norte, Europa, Itália, falou, epa, epa, agora está a situação séria. Eu tá até escutei na reportagem que o Covid-19 covid, COVID -19 chegasse na África não ia ser tão noticiado assim, porque, ah, é a África. Eu também... É muito séria essa frase. Né? É levada muito a sério isso. Né? A gente perguntando aqui, peste negra foi um vírus? Não foi. Foi ou não foi, Everton? Me diga aí. Pessoal, ah, apesar dela ter tido uma distribuição muito rápida, né? Pelo, pela, pela questão do contágio dela, a peste negra ela não é causada em si por um vírus. Certo. Ela é causada por outros tipos de micro-organismos bacterianos. É, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu vou dar uma pesquisada e, sim, e trago sim. agora. E aqui é tudo é ao vivo, então a gente precisa <risos> não. O contato da um peixe pouco. negra era feito por, por exemplo, eram ratos infectados. Mas Isso. quando o humano era atingido pela picada da pulga, dessa, Isso. desse rato é que vinha no ser humano. Tem até um filme na Netflix. Quem quiser, aí, alguém, mas tá o físico que fala muito sobre essa ideia da peste negra nesse momento. Então, assim, quem quiser mais algumas dúvidas, aí, aí vai para o fim. Porque aqui a gente é que nem calde cana, pronto na hora. <risos> o nome da bactéria era Messinha Pestes, certo? Messinha Pestes. Como você falou, ela tinha como hospedeiros intermediários a pulga e os ratos, e o hospedeiro final, no caso, a gente humano. Por isso que ah, o foco acontecia. Principalmente, pela como você já falou anteriormente, pela dificuldade da higiene do pessoal na Idade Média. Né? Não, não se tinha essa noção de higiene que a gente criou nos últimos 100, 150 anos. Então, o, o espalho dela, né? o contágio dela foi muito maior, foi muito mais amplo. Eu vou chamar mais uma pessoa aqui que está doidinha para entrar nessa, nessa live. Ele está assim em polvorosa deixa eu ver como é que convida aqui Senhor Jesus Deus como é que convida aqui Ai, aqui como é que convida alguém sabe Everton eu te convido vê se tu consegue convidar eu acho que você já sabe quem é um ser humano Sim, eu acho que você tem que convidar porque você começou a live Tá, vamos lá ver aqui. Só dá para convidar um. Só dá para convidar um. Eita. Eita. Depois, então eu Posso... saio, ele entra ele fica revezando. Que tal? Pronto, acho bom. Acho bom, acho bom. Eu já ficar fazendo esse Sim. revezamento. Pode ser? Sim. O ruim está ótimo, certo? Pronto. Eu vou... Bichinho. É, Everton Daqui a pouco você volta. Reclame do plim. Rapidinho, é. rapidinho. Espera aí, gente Olha ele, Brasil Olha só quem está aqui Ian Ian, é a sua participação Aqui, por favor Por favor Temos Kézia aí, querendo Aqui, chamando o pessoal Aqui, chamando você Ian, a gente está é. falando aqui sobre A peste negra, a gente está falando Ela uhum. está a questão biológica, falando que a peste negra não é, não foi um vírus, ele tinha um fator hospedeiro. E eu queria que você falasse, por favor, um pouco da parte histórica que eu falei, da da questão da Europa, como estava a Europa, não tinha aquela urbanização, aquela higienização toda. Então que você puder ajudar e fique à vontade, fale aí, por favor. O que você fala da parte histórica aí da festa negra, meu querido? Rapaz, primeiramente, boa noite, né? Tá dando para me ouvir? Tá dando, tá dando para ouvir, tá dando para ouvir. Então, eu... quem sou eu para falar de história perto de Dona Ruth, né? <risos> Olha só, humilde senhor. <risos> mas assim basicamente existem boas indicações de, de filmes né acho que já foi até dito aí por alguém o filme o, o, o físico né embora assim todo filme tenha sua licença poética que trata de dos assuntos de um jeito mais artístico e não tão é, né? não tão fidedigno a narrativa histórica mas assim algo bom para se explicitar por exemplo foi a, a falência, de certa forma, da dominação da Igreja Católica, daquele contexto, sobre a produção de conhecimento. Porque quando você, estuda um pouco do que, quando você estuda um pouco do que foi a proliferação da Peste Negra, existem uma série de fatores ali da crise do sistema feudal, dentre elas o isolamento do Oriente, que era onde estava sendo produzida a maior parte do conhecimento acerca da medicina daquele contexto. Né? E é legal salientar isso, né? porque... Muitas pessoas daquele período tinham essa ideia. A gente pode até falar um pouco do um conceito orientalismo, né? A gente pode até falar um pouco sobre isso, de achar que o Oriente é aquela coisa mística, aquela coisa mais mágica, mais misteriosa, e que realmente não é. Eles estavam pegando transcritos, escritos de períodos antigos, para estudar a medicina, para estudar essa doença, a proliferação dessa doença e achar uma cura para isso. Então, é bem legal salientar isso. Pode continuar. Uhum. Eu gosto muito de trabalhar, quando eu falo isso com, com o pessoal em sala, né? tanto alunos, ex-alunos, que eu vi que tem alguns aí online, a gente Sim. trabalha muito uma relação de causa e consequência. Né? Sim. Porque quando puxa-se a história da, do sistema feudal e etc., de tudo que estava acontecendo, da falência de algumas das estruturas e os três renascimentos, cultural, urbano e comercial, a gente tem uma relação de causa e efeito muito forte aí quando você tem as rotas comerciais renascendo, principalmente as rotas marítimas, certo? E aí tá certo. vindo lá do Oriente, lá do Extremo Oriente, né? Tem alguns memes aí de internet que brincam que sempre as coisas vêm da China, né? Fala assim, ah, você que... <risos> né? Diz até hoje, Não, pode... até hoje... Até, é, não pode rir, não. Mas, não assim, até hoje as coisas boas vêm da China, né? Quem nunca, quem nunca comprou aí no AliExpress? Quem nunca tem etiqueta made in China, né? Made in China, tudo vem de lá, certo? Quem coisas tem, boas né? e às vezes coisas não tão boas assim. Exato. Mas vê, e aí vindo de lá, muitos desses, dessas, muitas dessas mercadorias chegavam para o ocidente conhecido daquele contexto... Muitas. Ó oh, o Matheus falando eu nunca. Falou o muso da Xiaomi. Né? Já fala, aí, todo high-tech. Todo high. -tech. É, todo high -tech. propaganda da Xiaomi aí falando que nunca. Mas enfim. É, Ian falando nisso, só lembro da aula de renascimento depois da aula de iluminismo. Exatamente. Exatamente. Todo São assuntos bons. Pastel Legales. de flamo, né Vê. Pastel então, de flamo. Esses, esses navios que a gente fala muito disso em sala, eles eram feitos de madeira, certo? E aí, Sim. por conta de você ter uma necessidade cada vez maior de ter navios para trazer esses, essas mercadorias vindas do Extremo Oriente, você vai fortalecer a devastação das florestas. Com a devastação das florestas, você, de certa forma, desequilibra o ecossistema. E aí são exemplos bons até da gente trabalhar... No, no, um dos outros propósitos da gente aqui no canal Tudo Muda, que é a ideia de que né, a gente deve, sim, buscar a produção, buscar melhorar cada vez mais o, um sistema econômico, um sistema social, mas existem certos limites que o homem precisa ter para com a criação que Deus sujeitou sobre ele, né, para que ele pudesse dominar. Um deles é a, a possibilidade de você conceber uma produção ou uma economia sustentável, porque de nada adianta você progredir cada vez mais nos sistemas econômicos e arrebentar com o ecossistema e toda a natureza. E aí quando você afeta a fauna e a flora desse jeito, como foi na Idade Média, você Agora, deixa a sua sociedade... Oi? Alguma coisa acontece, tanto positiva exatamente. quanto negativa, quando isso acontece. Você deixa a sua sociedade, sua civilização exposta a respostas das mais diversas do clima, as respostas das mais diversas de pandemias que podem ocorrer e na história a gente já viu como você está falando aí a pandemia, a gente não sei se a gente pode chamar de pandemia aquele a peste negra, mas vamos colocar como um no grande contexto, mal que assolou foi uma coisa que se expandiu em muito, uma coisa Sim. que abalou totalmente como você bem falou setores tanto religiosos quanto econômicos, ela não teve uma seletividade Vou é, só um pequeno grupo, só uma pequena quantidade de pessoas Um pequeno setor que vai ser atingido todos de igual maneira Tanto clérigos que são elite nesse momento Desde pessoas normais, pessoas de classe baixas Foram atingidos com isso Porque isso é uma situação que estava ocorrendo de forma geral Estava né? sendo atingido de forma geral né? Uhum. e me perguntaram aqui quanto tempo durou a peste negra. Eu aqui, que é tudo aqui ao vivo, né, Brasil? tá aqui 1.347 a 1.352. Eu não vou dizer que foi que acabou aí, mas eu posso dizer que foi o período de auge dessa, dessa uhum. doença, desse período. A gente não vai falar de datas de quando começa, quando termina, porque, infelizmente, a gente, por exemplo, sarampo. Sarampo foi uma doença o cantiga, mas que voltou agora para questão de vacinas e tudo mais então sempre que ele vai e volta a gente não vai poder ser exato em dados mas o seu auge da seu período de grande vamos dizer assim distribuição da saúde foi nesse período de 1347 a 1352 e falar aqui o surgimento da palavra quarentena aí eu pesquisei aqui também não tem um, um surgimento da palavra mas vamos dizer que quarentenas tem o um nome de 40, né? 40 dias, passar 40 dias. Infelizmente, hoje não vai passar 40 dias, porque nós temos outros fatores que mexem com o político, econômico e social. Então, quarentena seria mais um período de reclusão. de reclusão. Ficou o nome quarentena porque se discerne a isso e se dirige a isso. Mas ao período de dias, pode ser tanto 40 dias, quanto 14 dias, por exemplo, como é com Covid-19. É com isso. Mais alguma uhum. aqui? Eu vi aqui que BA.TLima falou. Hoje, a sustentabilidade é um dos melhores meios para evitar as pandemias. Então, eu não sei qual é o seu nome, mas eu vou te chamar de Beatriz, certo? Porque eu vou achar que é Beatriz ponto de BA. Chove? É? Então, Be Beatriz, Beatriz, nome fantasia. Beatriz, vê. Nem sempre. As pandemias estão ligadas, né? Quando a gente fala aí de um contexto histórico, nem sempre elas estão ligadas só a desequilíbrios da, da, da ecologia, né? vamos colocar assim, a desequilíbrios da natureza, beleza? Uma série de outros fatores pode estar por trás aí das pandemias, inclusive hábitos alimentares, é uma possibilidade, ah, tá. certo? Ah. Mas a sustentabilidade hoje, sem sombra de dúvida, é um caminho muito interessante para você diminuir prejuízos para a sociedade como um todo. Existe um livro de um autor holandês, se a minha memória não me abandona, chamado Bob Goodvars, certo? O nome do livro é chamado Capitalismo e Progresso. Ele trabalha é, depois alguns... Depois alguns... Autor, né? Dessa palavra bonita do nome desse ser Bob Daqui a pouquinho. Holandês, né? Holandês. Estranho seria se o holandês se chamasse João da Silva. Aí ah, eu ia amar. Eu ia tô... holandês e eu tem esses nomes aí, meio nada a ver. Mas, ela enfim... tá falando que é Beatriz, sim, o nome dela, tá vendo? A gente... Oi, Bea. Obrigada pela participação, Beatriz. A gente. Continua. Ainda digo mais, é Beatriz Lima. Vê só, hein. É... Então. Nesse livro, ele, esse cara trabalha, dentre vários outros conceitos, ele trabalha que a ideia de progresso que está imbuída na perspectiva ou na visão do povo ocidental, faz com que a gente esteja numa espécie de túnel né, na história, que a gente só olha para o final com a ideia de buscar o progresso, mas não vê as coisas que estão passando ao, ao lado. Isso, ó, Everton aí jogou a é, referência Everton, do livro. Everton, meu Deus, meu Deus, que professor. Atualmente. Né? É uma live de três, apesar de terem só dois na tela, por enquanto, porque daqui tocado, a pouco ele volta. <risos> né? E aí nessa ideia, nessa busca louca do ser humano para o, nesse, nesse caminho para o progresso, ele vai esquecendo uma série de coisas que são necessárias de serem vistas e contempladas no meio do caminho e na maioria das vezes coloca a sua esperança, a sua fé de, de solução de problemas em lugares errados. Certo? Tá. Acredito que a tecnologia, a ciência ou até os próprios esforços humanos vão ser capazes de... oh, eu estou da mano. <risos> é... Brincadeiras em sala de aula. Né? Vai normal. dizer que... Né? É normal. Quem nunca? Vai dizer que... É... Daqui a Acho que isso eu cabeça tá ali e volta para galera é? aqui. E, pelo amor de Deus, uma cabeça ali e volta aqui. Né? Tá? E, Enfim vai dizer que essa ideia de progresso aí é uma espécie de idolatria na, na visão ocidental hoje. que a gente sempre pensa à frente, colocando alvos em pontos futuros. E no meio do caminho, quando a gente não observa as coisas, nessa lógica de túnel, a gente esquece de contemplar a natureza, a gente esquece de ter tempo de qualidade com família, a gente esquece de ter a possibilidade de viver a vida. Né? E aí é um recadinho para os nossos amigos pré-vestibulantes Que talvez estejam assistindo essa live Que diz o seguinte Meu amigo, vou até chegar a câmera mais perto Eita, eita Seu vestibular não é tudo na sua vida, certo? Você Uhul. tem amigos, você tem amigos, você verdade. tem família Você precisa se cercar de pessoas Não olhe só para o fim do túnel Apontando na sua aprovação Que ela vai vir algum dia Se você estudar e se dedicar, ela vai chegar, certo? Mas olhe também para as coisas que estão no meio do túnel aí, passando por você. Não coloque sua vida só lá na frente, não. Joia? Arrasou, arrasou, arrasou. É isso aí. E gente, aí, que já explicar. é hora de Everton voltar? Não, Só rapidinho, aqui, pegando aqui um pouquinho do que tu falou e, e o que a gente mais escuta hoje, eu estava até falando aqui com minha mãe, foi bem sério que eu falei a frase, que eu falei assim, é, esse está sendo o um período, fora as minhas férias, que eu estou mais passando em família. Porque a, o nosso, a nossa sociedade, a nossa semana, o nosso dia a dia é muito ditado A gente desvaloriza esses momentos, a gente desvaloriza essas pessoas. Como você falou, gente não olha ao redor. A gente só vai passando. Só vai passando, uhum. só vai passando e não vai vendo as influências e as coisas que a gente faz. A gente não vai vendo as consequências. Só quando vem uma quarentena, ninguém pode sair, não é férias, é isolamento. Acho que para. Para e fala, é, eu tenho que me cuidar, eu tenho que viver, eu tenho que... Sabe? Isso é muito sério, gente. É o famoso carpe né? Vamos viver hoje. Vamos viver hoje, mas vamos viver hoje bem. Vamos viver hoje de maneira saudável. Como perguntaram aqui, a questão da sustentabilidade pode não ser o 100%, mas ela é também uma causa, ela é também uma parte fundamental e importante. Ai, adorei, Ian. Daqui a pouco tu volta. Você vai nesse valt oh, Ó, antes de eu, de eu ir embora, antes de eu ir embora, eu vou só responder ah. a uma pessoa aqui: Larcenire senirene lá lá lá Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá. Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá poderíamos dizer que as grandes epidemias ou pandemias estão relacionadas com questões relativas à falta de higienização correta? Certamente, Lala, quem pode te responder essa, essa informação, essa pergunta aí de um jeito bem qualificado é o Everton. Mas de cara, eu já te digo, nem sempre surtos pandêmicos estão ligados à ausência de higienização. Podem acontecer diversos outros, diversos outros fatores para gerar pandemias. Porém... Porém, porém, porém, higiene sempre se faz necessário, joia. Uma coisa importante para esse surto pandêmico de, de coronavírus que a gente está vivenciando aí é que lavar a mão, tomar cuidados sanitários, esse tipo de coisa, não se faz só em período de pandemia. Isso se faz sempre, Ai, certo? Olha Beleza? o álcoolzéu azeite, o álcoolzéu, o e a Raquel que perguntou para vocês, o que a humanidade aprendeu com as pandemias? Vê, a gente estava falando da pandemia aí, que a gente está caracterizando como pandemia, mas para todos os efeitos a gente vai chamar de peste negra, apenas. A gente estava falando da peste negra e um aprendizado muito direto que veio da peste negra foi a necessidade de se desenvolver medicina no ah, tá. ocidente. Antigamente, o filme, o físico, trata isso de um jeito muito peculiar e interessante. Você estudar anatomia era dito como necromancia, era um pecado, era algo muito complicado de se fazer naquele momento. E aí depois de você ter... Exatamente. E depois de você ter vivenciado um surto tão complicado como foi da peste negra, a humanidade aprendeu a necessidade, compreendeu a necessidade de desenvolver a medicina. Mas o que nós vamos aprender com o que nós estamos vivendo hoje, não sei mas fico com expectativas muito grandes de que a gente entenda que higiene é algo necessário para sempre, que a gente aprenda que posturas na esfera pública devem ser tomadas com bastante sensatez e não com levianidade, jóia? e que proteção precaução nunca são excessos quando a gente está falando do destino de uma nação e de um mundo inteiro. Joia? É isso aí, Ian. Palmas, palmas para a Ian. Obrigada pela sua participação. Daqui a pouco você volta. Daqui a pouquinho... Pode deixar. Everton, diz aí se a China seria mesmo <risos> Ai, meu Deus, implantar esse vírus no mundo. Sim. E aí, Everton, seria? Vamos lá. Olha, seria, se a pergunta é seria, isso não é impossível. Né? É possível você fazer uma arma biológica e disseminá-la atualmente, ainda mais com... O contexto globalizado, onde a gente trabalha com o tráfego de pessoas e de produtos e de mercadorias pelo mundo inteiro, né? Vocês falaram do AliExpress agora há pouco. Porém, contudo, todavia, no entanto, a gente já, a gente que eu falo, cientistas de várias universidades, de várias empresas, já pesquisaram e mapearam o DNA desse COVID-19. E não identificaram nele nada artificial. Nada que algum, algum grupo tenha colocado nele para torná-lo tão letal. As características do coronavírus são características comuns a todos os outros vírus. Tanto é que a gente fala é, novo coronavírus várias vezes, porque a gente já conhece alguns tipos desse coronavírus. Um deles, por exemplo, deu uma síndrome respiratória, se eu não me engano, em 2009. Então a gente já conhece esse tipo de coronavírus. Esse surgiu, pelos nossos dados atuais, em dezembro do ano passado, em uma região né, chamada Wuhan, mas não tem nada a ver com a criação, não existe nenhuma ideia de dominação global da China através de uma arma biológica. Sim, sim, mundo, a não tem nada é um não, não, não tá. E você tocando aí no Covid-19, eu achei bom a gente falar um pouquinho sobre o tão polêmico Coronavírus, coronavírus, coronavírus Que ainda assim, né? Essa minha performance maravilhosa Incrível Porque assim, quando começou, né? Todo mundo, assim, não, menino Tirar de onda, não, vai ser algo pequeno Vai ser algo assim Restrito, como você bem falou Em uma cidade, em uma localização Mas eu estava vendo hoje Posts de italianos Gravando vídeos e falando O que você falaria agora Para esse coronavírus? Falando eu não tiraria tanta onda Eu não brincaria tanto Eu cuidaria mais da minha higiene Eu evitaria Sim. Sair em grandes aglomerações Então a gente vai vendo Como isso aqui Dayane falou o que as pessoas estão aprendendo com essas pandemias ou epidemias, para mim, esse Covid-19 está me ensinando muito a você ver o outro. Está tá me ensinando muito a não ser seletiva, a, a não minimizar ou, ou satirizar uma região, uma doença, porque ainda está em condições restritas. Sabe, mas entender sempre que se eu estivesse lá, como é que eu estaria? É a da misericórdia, né? Eu me colocar no lugar do outro, eu tentar me ver e tentar imaginar como está o outro, não é? Então, assim, para mim, o Covid está sendo essa maneira, mas, tirando a parte sociológica aqui, a parte biológica, é a questão, meu querido, quais são os sintomas clássicos do um Covid-19, assim? descria se assim, com covid estou com coronavírus é, em relação a, aos sintomas eles são muito semelhantes ao da gripe comum certo o principal sintoma diferente é uma dificuldade respiratória maior mas a polícia, a febre tosse seca também são comuns há várias do... ah, não só a gripe há né? várias doenças respiratórias então, gripe, resfriado, as clássicas viroses que a gente não consegue identificar nem sempre são, também são casos que têm sintomas semelhantes. Isso até dificulta um pouco o trabalho da, do diagnóstico sem a pesquisa, sem o teste propriamente dito, já que os sintomas são bem semelhantes. Certo. É, e também, por ter sintomas é, relacionados às vias respiratórias, o contágio é muito mais rápido. Porque se eu tenho uma doença, vamos pensar aqui, uma verminose, como lombriga, eu preciso de contato direto com o animal para poder ficar doente. E aí eu tenho formas de contato muito diferentes. Agora, se eu pegar o coronavírus, o contato é via respiratória. Se eu espirro, por exemplo, sai gotículas de ar com esse vírus, e essas gotículas elas podem ficar na roupa, podem ficar na minha mão quando eu vou Pessoal, o nariz, e aí eu aperto a mão de alguém, eu pego o dinheiro, troco com a pessoa. E nesse vai e vem, vocês já devem ter visto pela internet que tem algumas imagens mostrando o tempo de duração do coronavírus Sim. no ambiente, né? Então vai durar de algumas horas até dois, três dias em alguns materiais, metal né, tal. Passei essas gotículas de água para esse ambiente, se alguém tocar e não se higienizar corretamente, tocou a mão, não lavou, colocou aqui perto do nariz ou então na mucosa do olho, esse vírus vai entrar para o já foi. Eu estava vendo assim, que a questão do álcool em gel, o nosso amigo querido, álcool em, gel, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Como você, Nordestino, quiser falar, você do Brasil quiser falar o nome dessa substância maravilhosa. O que, o, qual a importância do álcool em gel no dia a dia? Eu sei que lavar as mãos. É o combate primordial, é o que a gente deve fazer de forma minuciosa, mas qual a importância desse bichinho aqui? Me diga aí. Né? Só só responder a pergunta da Beatriz, novamente, be porque senão a conversa sobe e aí eu acabo esquecendo. Bea, be Beatriz be perguntou o seguinte, existe a possibilidade de codificar o Covid-19 como parte do nosso sistema imunológico para a criação de vacina? Sim. Não. E a vacina ela não vai utilizar bem o nosso, o, o nosso organismo em si. Ela vai decodificar o material genético do, do Covid-19, no caso, atenuá-lo de forma que o nosso organismo possa responder e criar memória imunológica. Então, é. a gente não usa tanto a nossa resposta imunológica, até porque cada pessoa tem uma resposta imunológica meio que única, de acordo com as experiências, se comia terra quando era criança, se fazia bagunça. Ah, é. Tudo é. isso vai fazer a nossa imunidade. Então, Sim. o desafio agora é criar uma forma de que o nosso organismo receba esse material atenuado para que a gente possa se prevenir só que esse trabalho leva um tempinho, um de um ano, no mínimo, mais ou menos. Já tem algumas pesquisas por aí, mas a gente não tem nada ainda confirmado. Passando para... Mi tem. H. Mi, oi Mi. Diferença do álcool em gel e sem gel. Adorei. Porque aqui já eu acabou tá. o em gel, mas tem o álcool 70 normal. E aí? Eu, eu é álcool eu. em gel, álcool sem gel? Como é que vai? O ideal é que seja álcool em gel, certo? O álcool em gel, como a gente vai de falar. Por quê? É... E a proporção dele tem que ser 70%. Pode variar um pouquinho, né? Pelos estudos atuais, se você encontrar algum álcool em gel de concentração de 60% a 80%, ele é bom, certo? Menos que 60%, o álcool não é suficiente para quebrar o envelope viral. Que é aquilo que protege o vírus. Se o álcool não tem essa concentração, ele não consegue quebrar o envelope, o vírus continua vivo. E se for mais de 80% a concentração, o álcool evapora muito rápido. Aí não dá tempo de quebrar o envelope. E aí o álcool em líquido, ele evapora muito mais rápido do que o álcool em gel. Só que, como você tinha perguntado da importância do álcool em gel, ele quebra esse envelope viral. Se eu não tenho... Álcool em gel, não tem o menor problema. Porque o sabão, por exemplo, o sabão, sabonete, detergente, são tão ou mais eficientes quanto o álcool em gel. A questão do álcool em gel é justamente a praticidade, né? Eu posso colocar álcool em gel na carteira, aqui, ou... eu posso levar para onde eu estiver indo. Mas em casa, o ideal é você estar usando um sabonete mesmo, usando um detergente. Aqui em casa a gente está usando sabonete, por exemplo. O álcool em gel ficou. Nos bolsos, na carteira, Essa... na boca. Porque aí fica mais fácil. Minha mãe falou, não, vamos usar em casa, deixa para o dia a dia. Disse, senhora, senhora. Outra pergunta aqui legal que fizeram sobre as máscaras, as temidas de máscaras. Wagner Gaede, máscara eficaz, sem álcool em gel? E Eita. aí? Ela... Isso. Essa questão das máscaras, ela é bem delicada. O que é que o Ministério da Saúde tem pedido para as pessoas que só usem máscaras quem já foi confirmado que tem a doença? E aí, para ser confirmado que tem coronavírus, é apenas com o teste. Eu vi que a Amanda perguntou por aí como é que de, diferencia. Doença. Não tem coronavírus. É somente com o teste. A gente não tem como diferenciar só pelos sintomas. Fez o teste, comprovou o positivo, coronavírus. Deu negativo? Pode ser qualquer outra gripe, resfriado, virose. Então, as máscaras são utilizadas para quê? Devem ser utilizadas para quem está confirmado que tem o Covid-19. Para pessoas que trabalham em hospitais, constantemente. Então, enfermeiros, médicos, toda essa plantonistas devem utilizar. E pessoas idosas. Porque acontece o seguinte: deixa eu ver se, eu não, eu ver se vocês conseguem ver por aqui. Se eu tenho 10 pessoas saudáveis que estão com a máscara, certo? certo? E tem uma pessoa no meio que está doente. Se ela espirrar, por exemplo, perto dessas pessoas, lembra do que eu falei antes? Aquelas gotículas, elas vão contaminar roupas, algum outro local do corpo, algum material, como ônibus, por exemplo, vai contaminar a barra do ônibus, todo mundo segura buzão. busão. Sim. Então, quando você tirar a máscara, você ainda corre o risco de se contaminar, porque a sua roupa está contaminada, porque a, a, o ambiente que você está ainda ah, está contaminado. Agora, quando você está doente e usa a máscara, aí, eu não sei se está me ouvindo pela live. que tá escutando. Se você está com, tá com a máscara doente, quando você espirrar, por exemplo, as gotículas não vão espalhar. Então, usar máscara, se você se sente bem em usar máscara, é, psicologicamente, eu não sou contra. Mas não tem nenhuma comprovação que você, saudável, vai ficar livre do coronavírus, só usando máscara. O ideal é ter sapos de higiene, como vocês têm, a gente tem falado, né? Lavar bem as mãos, é, evitar contato com grandes aglomerações. Então, se você, quem você que é aluno, que está tá, é, sem aulas, por exemplo, aproveite essa quarentena para estudar em casa. Não olha marque, aí, olha aí, olha aí. Não, não tá marque os seus de amigos para a temporada. Não façam isso, minha gente. Desde para maraton maratonar a temporada, cada um na sua casa. Não precisa se juntar. Evite as aglomerações. Eu sei que é bom, é ótimo. E às vezes esse contato virtual ele não é completo, mas ah, hoje ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Então, se você pode ficar em quarentena, fique. Certo. Agora, pensando aqui, eu acho que fizeram uma pergunta para mim semana passada. Ruth, acho que pode. Lá, que estamos vivendo um momento é, de peste negra, 2.0. Você acabou de falar sobre a peste negra. E trazemos para cá, historicamente pensando, as pessoas falam o que de história eu posso falar. Mas não só de história, eu posso falar de psicologia, por exemplo. Eu dividi esses dois fatores. Biologicamente, o Covid-19 está sendo e a, a peste negra foi eu não posso comparar os eu estou falando de uma peste negra de mais de 50 milhões de mortes estou falando de um covid-19 que está se desenvolvendo isso então, biologicamente não mas sociologicamente sim totalmente então, o, o caos está se formando o receio está se formando principalmente, então, do covid-19 a ideia é de que não, era só um grupo E se espalhou. Ah, é a China que vai Trouxer essa doença, é culpa dela A gente está sendo muito seletivo Muito preconceituoso Nisso né? A gente é acha que um grupo que só é uma pessoa, que só é um, um etnia que vai trazer isso. E muitas vezes a gente não levava tanto a sério, porque como você bem falou, o Covid-19, a, a primeira vítima foi ano passado, em dezembro do ano passado. E a gente escutou a bomba repercutir agora. Quando chegou na Itália, quando chegou na América do Norte, quando chegou na América do Sul, lá a gente ficou, nossa, tá, tá, mas é só lá. Tudo bem, não. Não está tendo a empatia, a, a misericórdia de se colocar no lugar do outro e ver que o outro é ser humano igual a você. Ele tem ele é um ser humano, ele tem o mesmo corpo, ele tem, geral, ele tem a, mesma, a mesma, como eu posso dizer, a mesma composição que é a sua que pode atingir quanto atingiu eles. Então, assim, você não está suscetível a não pegar Você pode sim, você pode sim. Ter isso E o fator, eu repito, que o Covid e qualquer outra epidemia, pandemia, ensina É um fator de você querer enxergar o outro É o um fator de você querer conviver e achar, poxa, o outro Também pode ser, daqui a pouco, há uma semana, três dias Nós estamos vendo que várias pessoas famosas, vários políticos estão tendo isso Porque eles não obedeceram regras básicas, como o Everton meio falou de aglomeração, de higiene De ter um cuidado com seu corpo E eu acho que, vou repetir o que a Everton falou Eu sei que essa via Tecnológica que nós estamos É tão impessoal Porém ela é necessária Então, mantenha sua higiene, lave bem as mãos Tenha sempre Quando você for sair na rua o Seu álcool gel, seu álcool gel Pense em sua bolsa Se assim você sentir bem com a máscara, tudo bem Se você está com a luz Utilize, evite Passos abertos, aglomerados, que é sempre importante. Ok, queridos? Mais alguma dúvida aqui? Vou responder aqui. Mais alguma? Aqui, Milena, Milena, lá de gravata. Ah, é possível pegar Covid-19 duas vezes? E aí, a gente é, né? teve Até agora, um caso de uma pessoa na China também, que pegou a doença duas vezes. Oh, Como não. ela é muito. Assim, a gente ainda não sabe como é que vai ser essa memória imunológica depois que você fica é, curado, depois que você sai da lista de contaminados. Pô, eu acredito que vão ser exceções que vão ter esse caso. Como, por exemplo, catapora. né? Catapora a gente sabe que só se pega uma vez. Mas todo mundo conhece alguém que pegou duas vezes. Ah, eu tive um avô, eu tive um primo, o vizinho do meu jardineiro e tal. Então vão ser exceções. Então, eu acredito que, em geral, você vai pegar uma vez apenas, e o seu corpo vai criar resposta imunológica. Mas ainda é uma resposta uh, que a gente ainda não tem em definitiva, porque apesar de ter mudado muito a nossa vida, é algo muito recente. Né? O primeiro caso foi em dezembro, a gente começou a estudar a doença, basicamente, de janeiro para cá. Entendi. Aí tem aqui Fer e Fernandes Júnior. Teremos outras pandemias com mais frequência? Eu acho que sim, porque. Pandemia não é algo, como é que eu posso dizer, único. Ela é de épocas, de momentos. Eu estou tá tentando explicar aqui. Eu estou falando de uma pandemia como a peste negra que ocorreu na Idade Média, Quando eu estou falando agora de uma pandemia, agora no século XXI, em 2020. Como eu posso ter uma pandemia daqui no final do ano que aprendemos? Não é possível. Não é possível, não é possível. Mas não é possível disso acontecer Então pandemias, epidemias são doenças, gente É como Ian falou há pouco tempo A questão de você mexer na natureza, a questão da globalização A questão dos contatos diretos que nós temos Do nosso próprio dia a dia que é tão sano, tão, tão ativo, tão atípico Também que não para, não se cuida, não se zera um pouco É normal isso, é normal mas o que, o diferente de cada pandemia é como a gente lida, lida com isso A peste negra lidada de um jeito porque aquilo era do período Hoje nós vamos ligar, graças a Deus, a tecnologia, da ciência, a gente bastante De outro jeito Beleza, Sim. galera Vou dar uma olhada é aqui nas eu... com perguntas, perguntas Tem mais perguntas? Ver tem uma de Neto Neto Torres, primeiro ano da cânia ah, aqui em Pesu. É possível que o coronavírus sofra uma nova mutação se tornando assim ainda mais letal? Sim, mas não não se preocupe com isso agora. Sim, porque esse vírus ele foi uma mutação de um vírus anterior. Deus me livre. De foi a síndrome respiratória aguda grave, né, SARS. É, então, as mutações são normais, elas fazem parte do processo biológico que a gente conhece como seleção natural. Porém, não, há, não é possível que o vírus, em um curto espaço de tempo, mude tanto a ponto de se tornar mais letal. Porque como o vírus ele tem um material que a gente chama de RNA bem simplesinho, não dá para fazer grandes alterações a ponto de se tornar mais letal. A letalidade dele é justamente pela ação dele no pulmão. E aí a dificuldade respiratória e todas as complicações que vão ter também, gripe, pneumonia e tudo mais. A ponto de ele virar mais letal que isso, a gente não tem como é, prever isso. Ele vai mudar? Vai. Ele mudando, a gente sabe um pouco de onde é que ele veio. A gente sabe que o primeiro caso brasileiro teve origem italiana, os outros tiveram origem americana tal. Como é que a gente sabe isso? Porque o RNA tem pequenas mudançazinhas de uma pessoa para outra. Mas não é tão grande assim, a ponto de ele ficar mais letal, não. Certo? Entendi. Beleza, Everton. Eu vou chamar a terceira pessoa dessa live para ver se Sim. ele tem uma outra opinião para embasar. Essa, essa conversa maravilhosa, por favor, vocês que estão nos assistindo, Sim. continuem compartilhando a live. Estamos adorando a participação de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim. Por favor, façam mais perguntas, compartilhem com outras pessoas, porque isso é de extrema importância. Tá certo? Aí, Everton, é, O que pode falar? Aí, vou só responder uma pergunta que eu vi aqui, é da minha ela, ela pediu para falar sobre os produtos caseiros que o pessoal tem compartilhado. Gente. Eita, importante. Produto caseiro, produto caseiro faça aquele cupcake para vender. Produto caseiro, faça um, um, alguma coisa para vender, certo? Não, não trabalhe com esse produto caseiro que vai curar, não é o ideal, certo? Eu já vi alguns vídeos, algumas fake news por aí, não caiam nessa, que vinagre é bom, que não. alho vai é ser bom, não, não façam isso. Se procurem alguma informação, procurem nos órgãos oficiais, então, tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde está fazendo um, um trabalho, vamos dizer assim, bom, no que, no que diz respeito à, à informação das pessoas. Sim, sim. Então, lá tem várias informações do que é e o que não é. Eu gostei ter o Ministério da Saúde, ele tem uma, uma, uma página só desmentindo as fake news. Então, se você tiver na dúvida, ah, não, porque minha avó, a minha mãe, a minha tia, a, a qualquer que seja a pessoa, você pode confiar na pessoa. Mas a informação que vem dela, nem sempre Tem uma pro, pro, procedência Verdadeira, certo? Entendi. Ok, e aí falam Lava as mãos e pronto, olha aí minha gente. Lave as mãozinhas Cala a fica assim, ela mão Uma mão, lava a outra Lava uma mão Mão, lavem a mão de vocês Tá, Emerson, é, muito obrigado <risos> Exatamente, da maneira mais correta Possível <risos> Exatamente Por favor É... <risos> É, Beto, é aqui a pouco eu te chamo, beleza? Vou te aqui, Para ver se ele tem mais alguma opinião para embasar aqui, beleza? Rapidinho, eu te chamo de volta. Rapidinho. Gente, por favor, as pessoas estão gostando da nossa live. Por favor, divulguem a nossa live. Sigam aqui o canal Tudo Muda, por favor. Aqui no Instagram, tem no YouTube. Por favor, porque é de extrema importante todos os conteúdos que nós vamos colocar aqui, que nós, nós vamos comentar aqui. Tá, agora vamos chamar Ian. Ele, o cara. Ele, o carioca. Carioca mais nordestinho que eu conheço. Cadê você? Cupcake de cuscuz, eu adorei. Eu apoio a ideia. Olha ele, olha ele de volta, Brasil. E voltei, olha... voltei. Tô achando massa esse negócio de live em trio. É, é legal demais esse negócio. Eu não sei Vê. se dá para eu sair, porque parece que eu tô assim, ai, sai, sai, sai. Não é assim, gente. É que eu não sei se dá para eu sair. É esse meu tecnológico ainda recente. É... Eu acho que tu é a âncora do bagulho. Ai, meu Deus. É, na, na, outra, na outra participação que eu fiz antes do Everton, inclusive, Sim. né, é sempre bom a gente tem um biólogo de qualidade para participar qualidade. das coisas porque qualidade. a gente sai falando né a gente sai falando das coisas sai Ii. falando sai falando aí vem o biólogo vai só parando as arestas ali não, vai desenvolvendo não, não, não, não, não, não. tudo que é Quer qualidade aqui tem qualidade <risos> tinha que ter limitando é. a vozinha dele Vê só aí ó você tá falando sobre o covid-19 Everton ele tirou muitas e muitas e muitas e muitas e muitas dúvidas é, biologicamente falando, desmistificando é, essas fakes, produtos caseiros, só usar álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, a máscara, quem deve usar, como deve usar. Foi bem legal. E falando da questão histórica, meu querido, o que você tem para falar sobre isso? Me diga aí. O que você pode acrescentar? A gente está... Na outra participação a gente falou um pouco sobre a peste negra, né, na sua caracterização aí de um mal muito grande no período da Idade Média. Só para que fique claro, depois, quando as pessoas forem acessar esse vídeo gravado, quando a gente está fazendo uma live, etc., a gente vai fazendo os comentários rápidos aqui junto com o pessoal. Mas quando eu digo de causa e efeito, óbvio que existem vários outros fatores para a peste negra, né? Como a guerra e a fome, naquele tripé do caos que a gente trabalha quando fala de crise do sistema feudal. Guerra, peste e fome, certo? Mas, enfim, também existem diversos outros fatores para além da questão econômica dos renascimentos. Oi? Uma aula sobre isso, uma aula sobre isso, que tal, que tal, que tal? E aqui, outro momento, a gente falando então, sobre... Então, quem vê... Rumores aí, ó. Rumores aí de que tá pra sair um canal do YouTube, nesse opa, canal Todo Muda opa, aí. Rumores, opa, hein, Brasil? Opa. Rumores, rumores. Rumores, Só Não sei se procede, mas tenho certeza que vai acontecer. Vê. Olha aí, olha aí, Brasil. Olha aí, olha aí. Estão pedindo aí. pra eu fazer as minhas vozes das dublagens, porque além de ser historiador, eu sou um dublador frustrado. Certo? Oh, e aí eu uso minhas salas de aula para fazer as dublagens. Mas veja, é... tem um outro ponto que o Everton tocou aí, que foi The SARS, certo? Que é um pouco mais contemporâneo, sim. mas eu queria falar de uma das mais importantes para a gente aqui no contexto, que é nada mais nada menos do que a famosa gripe espanhola. Ó oh, Deus! Ó oh, Deus, falar, falar sobre ela, por favor! Ou como alguns pediram aí, né? A nossa gripe espanhola, Kowalski! A galera gosta, a galera pede Por que, é. Brasil? O que o Brasil pediu, a gente faz A Exatamente. gente sabe. A gente tá aqui, o outro tá falando que tá com saudade De gravatar, tá nada, mentira Eita, eita, Kézia falou A do Pinguim é a melhor, tá vendo aí Kézia, ele fez, em sua homenagem, em sua homenagem é, Ela é. tá aqui do meu lado Aí quando eu falei assim, fico, Sinalizei de que não, tá. ela já olhou assim Tem que fazer, eu falei, tá bom, né Aí a gente é fala bem. aqui que é o Brasil que tá pedindo Mas na verdade é Brasil, a jovem que manda, a, Péria, a jovem que manda. Igual tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Certo, ó, oh, invasão, invasão, invasão, invasão. Oi, invasão. Péria, oi, oi. Jesus, vê. <risos> Enfim, eu Qual acho interessante, foi? eu acho interessante a gente ressaltar, quando fala da gripe espanhola, o, o fato de que ela ocorre num período concomitante ao período da Primeira Guerra Mundial que, sim. se eu não me engano, foi a Beatriz que comentou alguma coisa sobre cuidados com a higiene e tal e etc. E eu disse que sim, existe uma ligação, mas nem sempre. E a gente falou um pouco lá do, dos hábitos de higiene que tem que perdurar independente da condição de, de pandemia ou não. É, mas se você sabe um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial você sabe que ela foi caracterizada naquele primeiro momento como uma guerra de... rápida, uma guerra de movimento, que alguns chamam assim. Mas logo em seguida a gente teve a famosa guerra de trincheiras, certo? E se você quiser povoar o seu imaginário sobre como era uma trincheira, recentemente, como indicação ao Oscar, saiu um filme chamado 1917. Vejam, né? vejam, veja, muito bom. Muito legal. né? Acho que a parte mais interessante do filme é que ele é filmado todo em plano sequência e mostra muito de como eram as trincheiras e os bunkers daquele contexto lá e com uma condição de altíssima insalubridade. Né, onde tem um momento em que um dos personagens do, do protagonista Entra num bunker e ele dá de cara com um rato e etc Pessoas mortas, no, jogadas pelo meio do, da trincheira E aquilo ali não é nem um pouco exagerado Talvez seja até um pouco amenizado do que de fato era né, Porque essas condições de higiene pífias que a gente tinha naquele contexto da Primeira Guerra Mundial Favoreceram a expansão da gripe espanhola naquele período Gripe espanhola que nasce nos Estados Unidos, apesar do nome, nasce nos Oi. Estados Unidos, isso é a primeira onda, mas quando a gente está falando de deslocamento de tropas e do contato entre os soldados ali, franceses, britânicos e etc., essa gripe vai se expandindo de um jeito inacreditável. E aí, mais uma vez, se a gente bate em um contexto aonde o ser humano está depredando a natureza para construir trincheira, o ser humano está em guerra e no contexto de guerra você tem fome, a gente tem mais uma vez o nosso tripé do caos aí tá rolando. E quando tota, isso acontece, oral, esse vírus oral. aí, exatamente, o vírus influenza que vem aí, né, na, na no corpo aí da gripe espanhola, ele vem e arrebata uma galera, né? E como fruto direto disso, a gente tem logo no ano seguinte, né, a o final da Primeira Guerra Mundial, como conflito, porque devastou a galera toda a galera daquele contexto de Europa e também gente no Brasil. É muito interessante olhar para a gripe espanhola quando ela chega ao Brasil, porque ela torna explícito uma espécie de deficiência da saúde pública que existia no Brasil no ano de 1918. Né? Se a gente está falando de 1918, Ruth, que gosta de história do Brasil bastante também, a gente está falando da nossa Primeira República, certo? Ali, dando os nossos primeiros passos nessa história republicana tudo acontecendo e, obviamente, não existia ainda o que a gente chama hoje de sistema único de saúde. E aí, quando você tem um grande mal à saúde pública, como a gripe espanhola, chegando no Brasil... Oi? Eu preciso combater ela de algum jeito, ó. Você algum... precisa combatê-la de algum jeito. Os ricos daquele contexto vão se refugiar nas suas fazendas, ainda oriundas aí da cultura e etc, etc. E os pobres, sabe para onde eles iam? Para Procur... procurar... Salve o SUS! Outro falando, salve SUS! Isso aí! Né? A gente... <risos> salve, salve! Salve o SUS! É... Sabe onde os pobres iam procurar cura para a doença, no caso né, da gripe espanhola? Você sabe, não, você sabe. não sei. Eu não sei, Ian. Conte para nós. Que Deus, como? Como? Então, apesar dessa bela atuação, você... vamos dizer que você não saiba. Então, não, não, eles não iam para as delegacias. Eles iam para as delegacias, velho. Porque a única entidade naquele contexto de uma recém-criada república, vale lembrar que a república, ela nasce com forte com uma forte identidade militarista. A gente tem ali a Opa. Primeira República da Espada, e etc. Então, ainda existia aquele imaginário popular de que quem poderia salvar o Brasil em caso de crise era os militares. E eles vão para a polícia, pra... a galera doente ia para a delegacia e assim, me ajuda. E isso foi gerando Imagina, uma agitação. Eu Ô, querido, então, né? eu sou militar. É. Não compreendo, né? não compreendo, não sei. Assim, Chega o cara espirrando, fala, assim, fala oh, meu Deus, não espirra aqui não, porque tá todo mundo morrendo, etc. <risos> os caras espirrando, fala assim, o que, é que você quer aqui? Fala, então, senhor, você veio para o lugar errado, não é um hospital, tampouco uma casa, de uma santa casa de saúde. Aqui nós temos uma delegacia de polícia. Você matou alguém? Não, senhor. Você roubou alguém? Não. Então não tenho nada a ver com... Né, certo. Brincadeira da <risos> Kézia, como estás aguentando aí, Kézia? Guésia, pelo amor de Deus. Mas é assim, é. uma coisa tão importante salientar isso que tu falou, em que a gente hum. faz uma comparação bem legal, é que as pessoas sempre vão recorrer para aquela instituição que é mais forte. Aquela instituição que aparenta ser a salvadora da pátria. Veste negra, vamos todo mundo para a igreja, vamos lá, vamos tentar segurar lá. República da Espada, eu estou falando de quê? Estou falando de um exército, estou falando de militares, que eu tenho na maioria, nesse período, militares no poder. Então, eu vou querer o quê? Algo que me mostre isso. Sempre as instituições vão mostrar um, um, uma confiança, uma creme que vai me passar confiança naquilo que eu estou fazendo, no meu caos instalado naquilo que eu preciso. Né? Então, assim, legal você falar disso. E eu vou aproveitar o gancho. Desculpa te atrapalhar. Desculpa te atrapalhar. Nada, relaxa. Vou estou pegar junto. o gancho. Pegando o gancho que você falou de Primeira Guerra Mundial e tal Lembrei de outra doença, que é o tifo Que o tifo foi desse período também é, Desse contexto de Primeira Guerra é, Eu estou falando de uma doença que era transmitida por pulgas Eu estou falando de uma situação de guerras, como você bem falou De guerra de trincheiras, que era situação caótica Como diria a minha mãe, periclitante A situação tá assim, caos puro, caos puro total Aí vem essas doenças, tipo gripe espanhola, tifo, que já está ruim a minha situação. A guerra já não é aquele ambiente de paz, sobriedade e alegria. E vem essas doenças que pioram ainda mais. Além do fator, eu posso morrer aqui na guerra de bala, eu posso morrer aqui na guerra através de doença. E pega também outro fator que eu acho que é fundamental, a gente sempre salientar isso, um fator sociológico. Quando essas pessoas vinham, eu tinha um estereótipo, pessoa que tentiva, pessoa que veio da guerra. Pessoa que tem gripe espanhola, pessoa que estava ali na guerra aqui no Brasil, são pessoas que não têm condições, não têm saneamento e se espalhou para cá. Eu tenho esse estereótipo, eu fico marcando isso. Mas a gente não entende que também isso pode ser passado, isso pode ter uma contaminação. As pessoas já entendem que eu também estou suscetível a isso. Naquele período, faltando de higiene, a má alimentação, faltando lá ah, naquele copo que você tocou, de manter uma alimentação saudável, manter uma higiene, isso também vai proliferar muito. Então, assim, essas doenças nesse período piorou, agravou, ainda mais não só a questão da guerra em si, dos conflitos em si, trazendo para o Brasil. Eu estou tendo várias rebeliões internas, Aqui, por causa desse período de República da Espada e tal, mas também é a doença, a doença que agravava ainda mais. Aí vem umas perguntinhas aqui que estão fazendo principalmente sobre a questão econômica. Como é que... Espinhosa, fica? diria. Perguntas espinhosas. Sim, eu vou ficar né? calada, eu vou ficar quietinha né? na Vê, a, a gente não pode dizer que um sistema econômico atrapalha um combate ao vírus, até porque economia e saúde pública são alçadas que nem sempre são tão parecidas. Mas óbvio que, como tudo numa governabilidade, uma esfera influencia a outra. Um sistema econômico que priorize demais o lucro em detrimento do, do, da assistência social, ou se a gente for beber aí de uma nomenclatura... Dos anos 30 aproximadamente, um estado de bem-estar social que prejudique isso, como por exemplo, né? Como a gente colocou esse exemplo de fato, o sistema econômico pode prejudicar um combate ao vírus. Agora, a outra via também prejudica. A gente comentou aqui, por exemplo, uma galera falou da Coreia do Norte, que hoje é tido como um país fechado por conta de um dos sistemas econômicos aí que a gente não vai dar nomes boas, mas quem tem ouvido os ouça, certo? Ah. É que pelo fato de ser um país fechado, você tem certas dificuldades em saber o que está que acontecendo na... O WhatsApp, ele me manda notificações aqui, tá bom? Só para você ficar ciente. Desculpa, Enfim. nada. É... nada. Voltei. Ah, um. é. Enfim. Não nada. Não, Enfim. não nada. Enfim. <risos> é, uma problemática que se tem de você ampliar o combate ao coronavírus na Coreia do Norte é porque você não sabe com precisão quantos casos existem lá por conta do sistema ser fechado e você não sabe também como que se dá a saúde pública lá pelo fato do sistema também ser fechado a partir de um componente econômico, então tendo dito isso que ambos os lados apresentam suas debilidades, eu não diria que um sistema econômico atrapalha, mas um economicismo, que é quando você reduz tudo, tão somente à questão econômica, isso atrapalha demais. Não só o combate ao caso do coronavírus, como também a diversas outras áreas né, da sociabilidade comum. Que é a própria governabilidade sendo uma delas. Mas veja, foi interessante, Ruth, levantar a questão da sociologia, que uma das, um dos efeitos diretos aí que você teve da gripe espanhola sem querer, uma do, um dos efeitos diretos que você teve aí da gripe espanhola foi além da criação aí do SUS muitos anos depois, quase que 80 anos depois né, lembrando que o SUS é fruto da redemocratização, jóia, para quem não sabe disso mas você teve um auxílio muito grande, principalmente de instituições de caridade é nesse período que as santas casas de misericórdia ah. se tornam muito famosas no Brasil como institutos ou agentes promotores da saúde e do bem-estar para a população. E aí você tem a pressão da sociedade perante os seus governantes daquele contexto, né, desde casas legislativas até o poder executivo, para que o pobre pudesse ter acesso à saúde com o um mínimo de qualidade possível, até para ele poder ir para um lugar que não fosse a delegacia, para saber o que ele tem como gripe, etc, etc. E você vê que essa pressão na, na governança foi gerando agitações populares das mais diversas, que se a gente está falando de uma gripe espanhola em 1918, isso chegando no Brasil e causando todo esse caos, vale ressaltar que nos anos 20, a década termina com uma revolução que depõe um sistema, de, um sistema de poder, e a gente tem ali a Revolução de 30 e tudo que acontece. Não vou dizer, obviamente, que a Revolução de 30 aconteceu por causa da gripe espanhola, claro que não, mas um dos fatores foi a agitação popular e o descontentamento com a atual governança por conta da inabilidade né, em lidar com a questão da saúde pública. Com certeza, com certeza. Eita, esse olhar... É, porque meu ponto eletrônico aqui tá... Meu ponto eletrônico aqui chama os meus ouvidos e diz que, certamente, nossa live dura apenas uma hora e estamos um opa, pouco... Opa, opa, a produção, a produção, a produção... Né? Então, então, eu vou dar o meu tchau aqui, certo? Tchau. Eu não vi tantas perguntas, apesar de ver, ó, no ápice qual foi a taxa de mortalidade dessas doenças. Cara, quando a gente fala de gripe espanhola, a gente está falando da casa de milhão, certo? Chega Toda aí a, né, chega a, a 50 de milhões, de milhões de aproximadamente. A pergunta do sistema econômico a gente já respondeu. Narração do Discovery, eu vou fazer para me, me despedir. Não, não, não, não, não, salve o SUS. Não, não, não, e termina, como já dizia o motor... É, exatamente. Para quem é meu aluno, eu sempre falo que a história se move a partir de três motores. É a força do cagaço, quando as pessoas têm medo do que pode acontecer, sempre acontece alguma coisa na história. A história também se move pela A história também se move pela força da Gaia, que é aqui em Pernambuco, quando alguém é traído, certo? Quando alguém é traído na história, <risos> alguma coisa acontece. Fique tranquilo. E o terceiro, mas não menos importante, né, é o VDM, que é o Vai da Merda. Que é quando tudo aponta pra você. Meu irmão, se você fizer aquilo ali, vai dar ruim, vai dar bosta. Meu aí a pessoa bem. vai lá e faz. É quando esse motor da história tá funcionando aí. Entendeu? <risos> o que Enfim. falar depois disso? Não tenho, não tenho. Esses três né? motores são super didáticos. Super didáticos. Ó, super didáticos. exatamente. Deixa eu me despedir aqui pra Everton entrar, fazer as considerações dele e a gente terminar essa live. Já anunciando aí que vai vir uma próxima, hein? Queremos, teremos, teremos. Esse é um movimentado aqui, vai ser. É, então vejam vocês. Gostaria de dizer que esse momento que tivemos a live falando sobre história e biologia, dos casos de pandemias na história, foi maravilhoso. Estava Museu, Ruth e Everton falando sobre questões históricas e biológicas, sobre a contemporaneidade que temos vivido acerca do Covid-19. Então, para tal, nos vemos em uma próxima live. Muito obrigado, adeus. Meu Deus, tchau, Ian. Meu Deus, tchau, tchau, querido. Obrigada, obrigada. Qualquer é para estar Valeu, Ian. Beleza. Obrigada. Sigam o Ian, viu? Sigam o Ian no Instagram. Qual é o teu nomezinho no Instagram, que eu não sei o nome, não. Eu usei, sei lá. Qual é o nomezinho? É, veja o Ian, porque o Instagram você vê os outros, aí você vai no Instagram para ver o Ian. Entendeu? É isso aí. Veja o Ian. Ok, tchau, Ian. Foi um prazer. Tchau, tchau. Depois dessa, sal. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau. Depois dessa, foi ótimo. Gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem nos vendo, por exemplo, todinho aqui. Obrigada pelas perguntas. Obrigada por divulgar essa live. Como Ian falou, esse Instagram. Teremos o um canal no YouTube? Sim, senhor. Então, estaremos xará, bem movimentado aqui. Siga a gente, por favor, e divulgue. Eu vou colocar a Everton aqui para dar um chauzinho para vocês aqui. Everton, Everton, Everton, Everton, Everton, Everton. Everton, Everton, Everton Olha só o homem Opa, mesa, tudo bom Olha ele aí com o Alquim, o álcool, o alquim céu. Álcool, álcool, álcool, álcool já que inseparável Everton, deixa o Tchauzinho aqui pra galera Divulgue aí seu Instagram aí, Meu Instagram tá aí, é Wluiz Certo? Vem muita coisa boa por aí com a gente, né, Ruth? Pessoal, Sim. Ian Sim, Foi sim. um prazer inenarrável compartilhar <risos> essa live com vocês. Ai, que bom, que bom. Foi um prazer nosso também, essa live de três, que deu certo, que deu certo. Eu Eu espero também. que todos vocês tenham gostado, todos vocês tenham é, aprendido com a gente, tá? Qualquer dúvida, venha falar aqui no Instagram do canal Tudo Muda ou venha nos nossos individuais. E nossos Instagrams. O meu é arroba Ruth Vintal, Underline. Fale com a gente. Foi um prazer passar esse fim de noite com todos vocês. Inenar com Everton, com Ian. Prazer enorme. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Alcoinzel, por favor, lá a mãozinha. Se cuida aí. Isolamento, por favor.